Olá, você que está vendo esse vídeo, com certeza tem interesse em conhecer Marrocos, ou o seu sonho é conhecer Marrocos, mas você não sabe como. Quantas vezes você deixou de fazer uma viagem internacional por não sentir segurança é, em uma boa assistência, ou, por exemplo, um dos problemas mais graves de nós brasileiros, o idioma. Pois bem família, meu nome é Diego Lima, eu organizo excursões internacionais e eu acompanho pessoalmente os meus grupos nas viagens. É uma forma tranquila que você tem de viajar em um dos meus grupos. Vou lhes dar um exemplo, recentemente fiz uma viagem pela Grécia levando um grupo e nesse cruzeiro pela Grécia eu encontrei dois casais de brasileiros, isso é verídico, dentro do navio com um problema, perdidos, sem saber aonde ir, o que fazer, como visitar as ilhas na Grécia. Pensa você, você pagou um valor considerável para visitar as ilhas da Grécia e você chegar na Grécia e não ter assistência? Pensa, que tenso! Gente, imagina você em Marrocos, que é um país exótico e um complicadinho idioma. Para quem fala árabe, né? Para quem fala o mínimo inglês. Mas, como você se sentiria se por acaso eu te oferecesse um pacote que te dá os voos, hotéis, transporte exclusivo, seguro de viagem, um circuito que você vai estar visitando os principais pontos turísticos de Marrocos, com um guia em português, todos os dias dando assistência para você durante todo o circuito por Marrocos, pensa você na comodidade, imagina o cômodo que seria o diferencial do nosso trabalho, Diego Lima Excursões Internacionais, é isso: Nós acompanhamos os nossos grupos pessoalmente durante todo o circuito. Desde o primeiro dia até o último dia, estamos junto com o grupo dando assistência para você que está vis... tá passeando, está viajando, está conhecendo o que você quer. É paz, tranquilidade, comodidade. Imagina você visitar Marrocos de forma super cômoda, sem estresse e com tudo pronto, tudo programado. Todos esses serviços que Diego Lima Excursões Internacionais lhe oferece e proporciona é uma oportunidade de viajar pelo mundo de forma cômoda. E um dos pacotes que eu tenho para 2019 é esse. Marrocos. Venha visitar Marrocos, que é um país exótico, lindo, maravilhoso, magnífico, de forma segura e tranquila. Como você faz para adquirir o pacote? Atenção! As vagas são limitadas. Não dá para levar um caminhão de gente. É uma prestação de serviço VIP exclusiva para um grupo limitado. Quanto antes você... Entrar em contato com a gente e formalizar o seu pacote antes de você tenha garantido a sua vaga nessa viagem para Marrocos, abril de 2019. Vê o link aí embaixo, aqui no site? Clica no link, entre em contato com a gente. Família, Diego Lima Excursões Internacionais, Viajar é Conhecer mundos diferentes. Espero vocês!